Certa ocasião, quando perguntaram a Jesus qual era o maior, o principal de todos os mandamentos de Deus, Ele não hesitou e diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento e força. No início do meu ministério, certo dia, Deus me confrontou em relação a esse texto e me questionou se esse é o maior mandamento. Por que é que se fala tão pouco sobre isso na igreja? Fiquei envergonhado? não só com o fato dos ministros abordarem pouco o assunto, mas de que eu mesmo nunca havia pregado a respeito desse assunto de amar a Deus ou de amor pelo Senhor Jesus. Envergonhado, decidi mudar essa situação, decidi me aprofundar no estudo do assunto, em primeiro lugar, porque eu queria entendê-lo, em segundo, porque eu queria vivê-lo, mas em terceiro, para que um dia pudesse ajudar a preencher essa lacuna, então ensiná-lo e compartilhá-lo. Como resultado disso, surgiu o nosso livro de todo o coração, que abençoa muita gente. Na verdade, eu costumo dizer que, até que nada mais importe, o nosso mais recente best-seller é uma espécie de continuação do De Todo o Coração. Pois bem, recentemente, Deus me orientou a revitalizar e ampliar o livro. E, nessa hora, eu tenho a alegria de apresentar essa edição revista e ampliada. Né? Não apenas melhorei, aperfeiçoei o texto, inclui muitas citações, porque é importante, apesar de ter uma convicção pessoal gerada nas Escrituras, quando mostramos para as pessoas que, ao longo dos séculos, essas mensagens vêm sendo proclamadas por muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história. E nessa edição especial, eu tenho também a alegria de ter um capítulo o último capítulo do livro escrito pelo meu filho Israel Subirá. Eu tenho certeza que esse livro vai fazer diferença na sua vida espiritual, na sua relação com Deus. Eu tenho alegria de apresentá-lo. Esse e muitos outros dos nossos livros estão disponíveis no orvalho.com.